Começar a mexer na separação das coisas. Então, separar vidro, separar espelho, farol. Isso até que é bem simples. A gente vem nessa aba Tri e o que eu costumo fazer para visualizar o interior né, é selecionar aqui os vidros. O que eu estou usando para selecionar tudo de uma vez é o Ctrl Shift. Então, eu seguro Ctrl Shift e clico com o botão esquerdo do mouse. Isso só é possível. Porque, se eu vier aqui na opção Groups, é, eu já percebo que ele está separado em grupos de suavização. Isso é para deixar é, a aparência do carro é, suave, né? com as sombras, com a iluminação. Ele deixa é, bem liso o carro, né? bem, bem polidinho. E aí, eu posso usar esses grupos aqui para fazer a seleção. Então, eu uso Ctrl Shift. Eu vou selecionando tudo aqui. De forma bem grosseira mesmo. E tem esse botão dupe aqui embaixo. E aí eu clico nele, eu vou criar um mapeamento novo. Posso colocar aqui o nome vidro, pode ser qualquer nome que você quer. Eu clico o botão esquerdo nele para colocar para esse triângulos selecionados, colocar ele dentro desse mapeamento, né? E aí tá aqui, eu posso dar um C para tirar a seleção, apertar a letra C, teclado. E aí para selecionar de novo, eu não preciso ir vir com o Ctrl e selecionar um por um. Eu posso simplesmente segurar o Ctrl e clicar aqui no mapeamento vidros. Já seleciona tudo de uma vez, né? Aí eu vim aqui na, na aba Page, que é aqui aonde a gente vai selecionar as texturas que a gente vai usar no carro. E o LFS Editor ele já vem com várias texturas que são dos carros... É, já vem aqui nele, os carros do jogo já vem nele. E a gente pode vir aqui para selecionar uma textura, né? Então eu vou selecionar aqui a S-Window. Que é uma textura mais ou menos transparente aí o vidro. E a gente vem aqui em Cutout. A gente vai adicionar um novo. Vou colocar aqui os vidros. Isso aqui a gente vai... É, mostrar para o cutout a textura que a gente vai usar, no caso é o Alpha, a gente só clicou ali, e selecionar o material que a gente vai usar nesse carro. E, o, e se ele vai ser transparente ou não, né? Se você quiser que ele seja transparente, você seleciona algum desses alfas aqui. O que eu escolho normalmente é o alfa normal, é, brilho variável, e aí eu coloco aqui é, vidro, é o glass. Para fazer vidro, eu geralmente deixo assim, né? então OK. Aí eu venho aqui em Map. Vocês já podem ver que o mapeamento do vidro já tá aqui. Aí eu clico aqui na onde tem Unnamed no cutout. E seleciono os vidros. Já pode ver que ele tá mais ou menos transparente. Deixa eu mudar a cor aqui do resto do carro. Olha só. Ele já tá transparente e tá aparecendo o interior ali, né? Eu posso dar uma escurecidinha nesse vidro. Vendo? Ele já está com a textura do vidro. O que dá para fazer ainda é mudar essa textura botar uma mais transparente ainda. E essa daqui é bem transparente, olha só. Essa aqui já dá para ver bem melhor ali dentro. Vou variar um pouco. Olha só, já dá para ver bem ali. Na parte de dentro do carro. Ele já está transparente. E por dentro, ele fica... Não fica transparente em algumas partes. Caso essa daqui... Ele está com... Não sei porque que tem essa telinha aqui na... Ah, isso aqui eu acho que é o negócio de... para tampar o sol. Beleza. Aqui ele estava com duas camadas de triângulo. Então, ele não fica transparente. Eu só vou deletar ela aqui, porque a gente não precisa dela. E ele fica desse jeito. Por fora, ele fica mais escuro. Quer dizer, nesse caso, mais claro, né? Depende da, da cor que você colocar aqui. Vou colocar 80. até colocar menos ainda. Deixa no zero. Vou deixar no zero. E aí, por fora, ele fica um pouquinho mais escuro. Só que por dentro ele fica 100% transparente, né? Igual a gente já está acostumado no passo do jogo. Aí, o que a gente pode fazer agora é os espelhos. Vem aqui, seleciona eles. Ah, tá um pouquinho de buraco, hein, amigo? Já está servindo o tutorial. A gente duplica aqui a parte que a gente vai fazer de espelho. E aí, a gente pode ir no LFS manual, eu tenho até o link dele salvo aqui, e observar o nome da, da textura que a gente tem que colocar. Se eu não me engano, é smir, s underline mir. É aqui, ó. smir... Eu acho que aqui não vai ter, mas ele tem das luzes, por exemplo. Farol, essas coisas. E tem também das cores do carro, pra escolher a cor do carro. Tá, aqui não vai ter do espelho. Mas do espelho eu sei, é s underline mir. Então, aqui no, no mapeamento eu posso colocar retrovisor. Botão direito você pode. Botão direito do mouse você pode renomear, tá? Mapeamento. Você vem aqui com o botão esquerdo. Quatro triângulos apenas. Está selecionado. A gente vem aqui em Page. Para botar a textura do SMIR. Nesse caso. Tem aqui. Ele não aparece a textura para mim selecionar. Porque. Não. Isso aqui não é bem uma textura. Mas a gente coloca ela como se fosse. né? A gente tem que escrever o nome dela certinho. Ela fica preta. Porque. O espelho é, em teoria, preto. Aí, quando ele vai refletir, ele reflete normal. A gente vem aqui. Pode colocar o mesmo nome, tanto faz. Coloca aqui a textura do SMIR. A gente pode colocar um material diferente para ele, mas isso aí não vai fazer nenhuma diferença. E a gente coloca aqui o retrovisor Aí, tem um detalhe que... Tá vendo esse quadradinho aqui? Esse é o quadrado da textura. Esse quadrado, a ideia, o interessante, é fazer ele ficar do tamanho do retrovisor. Então, para isso, a gente usa as coordenadas aqui embaixo. No Rotate aqui, a gente pode colocar zero. Aí, aqui, vocês podem ver aqui na direção, na parte de cima, ele já fica como back. Ou seja, ele está virado para a traseira. Só. A gente pode apertar o B aqui. para olhar ele por trás. Mexer nesses pontos aqui para a gente deixar ele no tamanho do retrovisor. A ideia é que fique no tamanho certinho, né? mas não precisa. Acho que, no caso do retrovisor, não é tão importante isso. Então, eu aperto o P de novo. Ela fica organizadinha que ela fica certinha do tamanho do retrovisor. Esta aqui é a textura do. A textura do carro inteiro e aqui a do vidro. A do vidro a gente não precisa mexer. Porque ela só é uma textura transparente mesmo, então não, ela não vai fazer diferença. Aí, como eu já estou vendo aqui, a gente pode fazer a do farol dele aqui. É, dentro não tem nada, beleza. Então a gente pode selecionar aqui o farol, vamos ver se vai dar certo. Fazer ele acender já. Então selecionei ele com o com ctrl shift. E o botão esquerdo. Vem aqui para duplicar. Pode botar o nome que quiser. Coloca ele aí. E a gente pode usar a L-head. vem aqui no editor. L-head, beleza. Esse aqui é o farol. O farol principal underline head, ok, total, ok, uh, o mapeamento, na verdade a textura não precisa ter o um nome underline head, ela pode ter Ver aqui r Vou pegar o farol do XR só para. Essa. Essa. Beleza. a gente vem aqui em Cutout. A gente pode colocar aqui Farol. XR interior. Aí a gente tem esses, quadra... esses quadradinhos aqui para selecionar também a parte que vai ser. Vou selecionar só essa parte aqui mesmo. Assim Beleza Aí a gente vem aqui no mapeamento Já tá com o farol aqui Na verdade isso aqui tem que ser L underline Head Aí vem aqui no map Coloca o farol Aí a gente muda isso aqui Posição dele Aí. Tá no, na direção front aqui Coloque ele aqui na frente. Olha o carro de frente. Aqui sim a gente tem que deixar ele do tamanho certinho. Então a gente vem dando um zoom no do mouse mesmo. Vai encaixando ele certinho aqui nos cantos. Feito bem porco mesmo. Aqui a gente vai ter que separar o mapeamento. Porque esse lado aqui. Tem que fazer a mesma coisa do lado. Colocar aqui. Feito. Colocar um. Menos. É menos cinco dois nove vai dar. Não, tem que ser mais pra cá. Aí, tá bom assim. Tá bom. Uh, eu coloco... Não, até pode ser o mesmo cataut. Será que não? Farol direito. Farol esquerdo. Eu acho que agora vai dar, hein? Tá? Ah. Tem esse... Aqui Agora tem esse. Maravilhoso Agora eu acho que ele já vai acender Eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro Ele tem mais efeito na hora de acender. Ah, tem o retrovisor central também. Só que eu, aí eu já não lembro o nome do retrovisor central. Ele tem um nome diferente, eu acho. É isso. O retrovisor central eu faço depois. Vamos botar o, é, o volante, então, para funcionar. Atenção, que essa parte aqui ela é um pouco interessante, que a gente vai usar coisas diferentes agora. Até agora, a gente só fez o quê? A gente mapeou o carro, algumas partes do carro. Lógico que a gente teria que mapear muito mais coisa. Então, até agora, a gente mapeou partes do carro. A gente mexeu com as texturas. E a gente fez os espelhos, que são texturas entre aspas. Né? E aí a gente fez os vidros aqui, né então a gente fez coisa com textura alfa. E agora a gente vai fazer o volante. O volante eu acho que é um pouquinho mais fácil, só que é interessante prestar atenção também.